Olá, educadores! Bem-vindos à unidade 6, Utilizando Informações. Esse é o tema número 32, desenvolvendo um artigo 4. Professor, isso está sendo pra, praticamente né, é, enchimento de linguiça, por assim dizer. Não, não, não. Observe que a gente está trabalhando no artigo científico, desenvolvendo etapa por etapa. Geralmente a gente aprende isso lá na faculdade, na aula de metodologia científica. Contudo, para facilitar a vida dos alunos, eu criei essa unidade justamente para ser etapa por etapa para ajudar na construção do trabalho. Como a proposta é que esse material seja aplicado com uma disciplina, né, e uma disciplina de duas horas de aulas semanais, ou seja, se puder aulas casadas, né, aí tem que falar com a gestão e a coordenação, né, uh, é que o aluno tenha entre uma aula, casada de duas horas, e outra aula, no caso, na outra semana, um tempo de sete dias. Se tiver feriadão, tiver, enfim, alguma comemoração, melhor ainda, né? Por quê? Porque eles vão tendo esse tempo de maturar, de desenvolver esse trabalho, né? com muita calma, sem muita insistência. Mas, professor, aí, na minha escola eu tenho um tempo maior, eu posso dar muito mais do que 80 horas aula. No lugar de ser 40 encontros, eu posso dar 50 encontros. Então você pode passar, usar, utilizar um tema desse em dois encontros de duas horas, né? Duas horas, duas horas aulas, são dois blocos de 50 minutos ou 40 minutos, para quem estuda à noite, né? A depender. Então, assim, que você desenvolva com muita resiliência, muita cautela, muito cuidado. Né, no passo a passo, acompanhe. Agora é o um momento que você praticamente não fala nada na aula. é Praticamente é você sentar, acompanhar, olhar um, olhar outro, averiguar, perguntar se ele já buscou professor durante a semana. Tá? Nesse trabalho mesmo, no tema 32, os alunos têm 10 blocos para eles desenvolverem referências bibliográficas, né, utilizando a abnt Então são 10 referências. Ah, professor, então vão ser cinco alunos, 50 referências em um artigo científico Tecnicamente não, praticamente sim. Tecnicamente não, você não vai botar tudo isso no artigo científico, mas praticamente sim, que é o um exercício individual de cada um, de cada aluno. Por mais que é, você veja, você observe, você é, tenha o conhecimento que ah, o artigo X, Y e Z não vão entrar. Porém, o aluno já fez a pesquisa, pede para ele fazer a referência. Né? Eu até citei né, um passo a passo, desenvolvido por Rodrigo Fernandes, do MO, o MO é uma, um mecanismo de referência automático é, ofertado, se eu não me engano, é pela Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina. O problema do MO é o seguinte: por mais que ele, ele obedeça as normas da ABNT, da a 6023, com a atualização de 2018, né, é, é interessante observar se não teve de lá para cá alguma mudança. É interessante observar junto com o bibliotecário, caso ele faça parte da escola ou algum colega bibliotecário ou o um bibliotecário mais próximo, né, se as referências estão ok ou até mesmo você pegar as normas da ABNT, passar para os alunos e conversar, se você encontrar online disponível, né. Uh, se a escola tiver recursos para comprar a norma da ABNT, que ótimo, vocês têm uma cópia com vocês, uma cópia legalizada e autorizada para uso na escola. Se não, veja se tem alguma faculdade que dispõe dessas normas publicamente, se você pode utilizar, se você pode baixar, tendo como uma referência. Claro, você não vai imprimir e sair distribuindo a norma para todo mundo, mas apenas como uma referência, tá certo? Não estou dizendo que o M.O.R. esteja como um todo errado. Não, não estou dizendo isso. Contudo, uh, utiliza-se do M.O.R. como uma ferramenta, de, é, é, uma ferramenta auxiliar. Ah, Matheus, mas eu vi que o Google Acadêmico ele dá as referências bibliográficas. Dá, mas às vezes não dá, disponível em, acesso em, tá? Então, o Mo é mais completo, dá um trabalho que tem que ser ele tudo à mão, mas dá menos trabalho do que você montar a referência completa, tá certo? Então a gente fica por aqui, a gente se encontra no próximo tema. Usem e abusem do Mo, tá? Agora, com consciência de adequar a de normatizar, como chama, né? Os, chamam os bibliotecários, normatizar as referências, normatizar o trabalho e também não esqueça de observar. Se você for publicar uma revista científica, as normas da revista, porque a depender da revista tem normativas que mudam. Tem uns que pedem é, o nome do autor é, abreviado, somente o sobrenome. No meu caso, Matheus Ribeiro Menezes, M.R. e antes vem Menezes, vírgula. então Menezes, M.R. Tem gente que tem normas tem revistas que pedem o nome completo, tem revistas que nem pedem a BNT, pedem a APA, entendeu? Então, tenho muito cuidado em relação a isso. Olhe sempre é, as normas de onde você for divulgar, tá certo? Meu, muito obrigado. A gente fica com esse tema por aqui, né, o tema 32, e espero vocês no tema 33. Até lá.